Senhoras senhora, e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Chá com Alvinho. Chá aguardadíssimo. O cast todo está me perguntando quando vai sair esse chá. Nosso convidado de hoje tem 26 anos, de São Paulo, capital. Não sei se eu posso falar que as pessoas são de São Paulo, ou se eu estou botando alvo com isso nas pessoas. Ele foi o segundo eliminado do BD Irlanda, com 11 votos. E aqui foi o sétimo, o sétimo eliminado de Ucrânia, também com todos os votos do, da tribo, exceto dele mesmo. Seja muito bem-vindo, Rafael Camargo, nosso Oi, galera. Obrigado, Alvinho, pelo convite. Obrigado, Moderação, pelo convite da temporada. Vai, vamos ver o que a gente vai falar aqui hoje, hein? Furacão, Rafael, chocado para você. Yeah. Amigo, não podia deixar de ser, né? Você é uma... É uma é um, você tem uma personalidade muito intensa e, e eu acho que você deve estar muito satisfeito com a sua passagem para o Ucrânia, né? Sim, eu tô super feliz, é, o meu maior medo era, tipo, não conseguir jogar, como eu não joguei Irlanda, e passar, tipo, pelo VD, que é uma franquia super grande, é um dos jogos super importante pra gente, é, sem ter a minha marquinha registrada, sabe? Então, é, eu fiz pouco, mas eu fiz minha parte, deixei meu nome lá, e isso que conta, tô bem feliz. Eu acho que definitivamente não é o caso, eu acho que você marcou, sim, a temporada, e, enfim, é, já tem vários momentos icônicos aí que tem a so o seu dedinho neles. É, que... Bom, gente, antes de a gente começar a entrar na história do Rafo mesmo em Ucrânia, vou já pedir para vocês deixarem um like maroto no vídeo aí, se inscrevam no canal do VD, se inscrevam, gente, e ativem aí o sininho, quem quiser, quem gosta de acompanhar os chás, que vocês recebem antes das pessoas, tá bem? Não sei se vocês sabem disso, mas quem tem o sininho ativado, recebe o aviso que o chá foi postado antes de eu publicar no grupo. Então fica aí a é, amigo, vamos lá, eu queria começar. Eu não... É inevitável, assim, né? Eu com... estou entrevistando muita gente da, da Perum original em sequência, e é assim, é, é inevitável, in... é, é inevitável eu, fal... eu não falar sobre o CT das Pedras, porque Tem problema. É... é uma experiência que todo mundo, para a plateia é o auge, a plateia toda quer ver as pedras acontecendo. Para quem tá jogando, é uma coisa que normalmente a gente foge, é só uma coisa de último caso, e é uma experiência que pouquíssima gente viveu, na verdade, assim, né, jogando. É, você, amigo, e aí, tipo, você pode me corrigir, tá? Se eu falar besteira, que eu te conheço um pouco, então, às vezes, tem um pouco de impressão minha também. Deixa deixar. É, é, você não era o tipo de jogador que eu imaginava indo para pedras tão cedo no jogo. Você se via nessa posição? Se você pensasse sobre o jogo, você se via indo para as pedras tão cedo no jogo, assim? A gente sempre fala que não, mas eu sempre fui muito fiel a todos os meus aliados. No, no, nesse caso, não eram todas as pessoas da Peru que eram meus aliados, mas para salvar meus aliados, eu iria para a Pedra sem assim, qualquer situação. Sim, e bom, é isso aí, é outra coisa que chama atenção também, porque ficou bem evidente que a Peru tinha já suas rachaduras internas. A Vélez, naquele CT, se aproveitou disso para tentar forçar um, um flip é, com base nessas divisões internas de vocês. E pelo que os meninos anteriores falaram, eles criaram um certo ranço em vocês e foi isso que fez com que vocês fossem para as pedras muito mais do que uma fidelidade entre todo mundo da tribo. Foi isso mesmo? Foi. Foi em partes. É, para mim, é eu precisava que as pedras ocorressem, e eu precisava que elas ocorressem exatamente como ocorreu, porque se eles decidissem votar em outra pessoa, se eles decidissem votar em mim ou no Wesley, provavelmente o Gurgel e o Hugo iam flipar, então eu tive que fazer, tive que tipo ser a pessoa mais flipadeira da tribo, falar para todo mundo que eu ia flipar, que eu não queria ir para as pedras para que eles pudessem votar na pessoa aqui eu quisesse que eles votassem para a escolha do flip ou não ficar comigo e com a minha aliança. Nossa. Então, é, foi, foi basicamente a mesma coisa que o Ali fez do outro lado também, porque ele ficou desesperado, é, ele falava é, no nosso chat tudo sobre flipar, a gente deu uma citadinha nele também, e ele era a pessoa que menos fliparia, dizendo ele depois que foi eliminado. né? Então foi basicamente essa mesma estratégia, eu, eu, eu queria ficar com a escolha de flipar ou não. Caramba, você... Ah, você vendeu a ideia que você fliparia para que, é. que, tipo, que não corresse o risco do Gurgel e o Hugo fliparem em cima de você, se eles decidirem. Exatamente, porque eles não, eu, eles não iam pensar duas vezes. Enquanto isso, eu queria fingir, tipo assim, o jogo inteiro sabia que eu não queria jogar com eles, mas para eles eu ainda queria deixar essa dúvida, que... Existia a possibilidade que a gente tinha pessoas que a gente podia se aliar, que os dois tinham interesse, os dois não, os três, né, eu, o Hugo e o Gurgião, tinham interesse em jogar junto, então essa pessoa podia ser um elo para jogar com a gente. Então, eu sempre tava tentando vender essa ideia que, tipo, na tribo não ia conseguir trabalhar com eles, porque eles eram dois numa tribo de cinco, dois fechados, mas que se a gente conseguir sobreviver os cinco, a gente ia ter chance de jogar junto mais para frente. E você acha que eles compraram essa ideia? Eu acho que sim, só eles podem dizer se sim, né? Mas eu acho que sim. Eles estavam eu bem seguros, pelo menos. Bom, mas aí tudo bem. Você tá falando que você queria deixar a decisão na sua mão, e isso você conseguiu. É, e, e aí, a decisão que você escolheu tomar foi não flipar. Sendo é. que você já não considerava jogar com eles, por que não flipar naquele momento? Porque eu não tinha nenhuma informação sobre a Vélez. É, eu tentava, eu cavei muito demais... Não com todos, como eu quase não falei, mas com os outros, eu tentei demais saber o que estava acontecendo dentro da Vélez, quem estava aliado com quem, se tinha alguma chance de eu me inserir ali em algum momento, numa troca de tribos, numa swap, numa outra vantagem que o bunker dá, que é trocar só duas pessoas de tribo. É, podia acontecer eu cair na Vélez, tipo, sozinho, só eu lá tirasse alguém, colocasse na minha tribo, e eu ia ter que me virar, então eu queria saber se tipo, tinha chance de eu jogar com eles. E eles não falaram nada, então foi, foi mais uma questão de o ataque é a sua melhor defesa, sabe? Então eu reduzi primeiro as minhas chances de sair de 100%, se eles votassem em mim, para 50%, e depois nas, tre nas pedras para 18,5%, para 12,5%. Então eu e acho, acho que foi a eu... mesma. Ô, Ralf, conta para as pessoas o que, é que você faz da vida, para elas entenderem essa questão. Eu raci... sou economista. <risos> Esse raciocínio rápido, percentual aí. Tudo pra não, mim. É, eu fiz a conta, tudo, pensei se valia a pena. E, e assim, tipo, a chance de uma pedra, de alguém sortear a pedra, no caso, que não fosse, que fosse fazer bem para mim, que fosse bom pro meu jogo, não era só de 50%, porque se o Gurgel tirar essa pedra roxa também ia ser bom para mim. Eu não, ele ia sair e eu não ia sujar minhas mãos, sabe? Sim. Bom, depois desse CT das pedras, é. É... É, vocês, logo em seguida, passaram por um CT interno da tribo. Sim. É, esse CT, o que ficou de imagem, assim, é que a tribo estava dividida com o Gurgel e o Hugo, uma dupla, você e o Wesley, a segunda dupla, e o Jairo, de Swing Volt. Sim. O desenho, era um desenho que já existia desde esse CT das Pedras, a tribo, desde que se formou, era essa a conformação? Sim. Quando a tribo saiu que eu vi que eu tava numa tribo azul com outras quatro caras, eu falei, puta, fodeu, pior tribo possível. Eu não tinha falado com o Jairo em momento nenhum, tipo, eu tinha feito social com ele, sei lá, tipo, de duas horinhas, sabe? Tipo, conversando, conversa de nada. Wesley também foi dormir dez horas no primeiro dia, na, na divulgação, sei lá, tipo, super cedo. E com o Hugo e Gurgel eu nem tentei, tipo, falei um oi só, foi o que rolou. Então, quando eu vi que a tribo caiu Hugo e o Gurgel, eu já fiz um chat com os outros dois, falei, gente, a gente precisa jogar junto, porque eles são uma uma dupla muito forte, eles são muito amigos, eles são amigos pessoais, então a nossa chance de sobreviver é trabalhar aqui. E aí o, o Jairo me falou que dez minutos depois é, eles fizeram um chat, os dois com Jairo. Então a gente deixou o Jairo ficar nessa posição de swing vote e o que eu fiz para tentar puxar o Jairo para o meu lado foi, foi, sei lá, fingir para ele que eu contava tudo o que acontecia comigo. Então... Para ele, eu acho que tipo, a impressão que eu passava era que tudo que acontecia comigo, tudo que eu sabia do jogo, ele sabia também. É, então, quer dizer, o é... Wesley acaba caindo nessa dupla com você, né? Porque se os meninos Sim. formam uma dupla com o Jairo e você forma uma dupla com o Jairo e ele, o Jairo automaticamente é o Swing volte e ele precisa ser a sua dupla porque ele é bora do outro lado, né? Exato, exato. Sim. Bom, agora, amigo, antes da gente seguir adiante, eu queria que você comentasse, assim, da sua sensação nesse CT das Pedras aí. O que, que você sentiu? Tipo, como é que foi passar por essa experiência? Eu... eu fiquei com medo de sair o meu nome quando eles estavam votando, então eu estava muito nervoso. Antes de sair o primeiro voto, quando saiu o nome do Hugo, eu sabia que a gente ia para as Pedras. Ou que, tipo, no... na melhor das hipóteses, que alguém lá fosse filipar, provavelmente o Oli da de Uganda. Não aconteceu, então foi para as pedras. Aí na hora das pedras eu também fiquei mega nervoso, só que meu PC travou, como eu estava conversando com você mais cedo, inclusive. Então, ah, foi no, na qual com a tribo que eu sabia que eu tinha ficado imune primeiro, então não foi tanto nervoso assim. O Gurgel estava berrando desesperadamente, ele estava fazendo a Jéssica total, mas é, eu fui uma das pessoas, apesar de estar bastante nervoso, eu estava menos nervoso. Você puxou a pedra e na hora de descobrir se você tinha ficado ou não, seu computador travou. Sim. Sim. Meu Deus, olha, eu não sei como eu é que vocês. É. eu não sei como é que vocês conseguem não ficar nervosos, porque eu estava. Não, eu nunca não fiquei. Eu fiquei bastante nervoso, mas é que o Gurgel, o Jairo e o Wesley estavam mais. Talvez o Wesley menos, que ele é mais calminho. Mas o Jairo e o Wesley estavam bem nervosos, O Jairo e o Gurgel estavam bem nervosos. É isto. Olha, deve ser muito... deve ser punk, tá? Tá aí uma sensação que eu não sei se... Eu, tá aí uma medalhinha que eu não sei se eu queria ter. Ah, mas sobreviver às pedras é icônico. É tipo sobreviver a uma roleta russa. Não, eu acho, é, que, eu acho icônico. E eu acho icônico também sair nas pedras. Eu acho icônico... Ah, é, também... sim, é. Eu não queria, mas eu já preferia não, sair nas pedras. Mas, mas no ruim de tudo, se der uma bosta, ainda é uma, ainda é uma saída que, que é memorável, né? Que todo mundo vai lembrar e... Enfim. Ai, amigo, mas é tão ruim que lembrem sua saída, eu odeio que lembrem dos meus 11 votos, é péssimo, Sério, é a pior coisa que podem me lembrar é, <risos> é, não faz um ponto. Bom, é, aí você falou que você estava tentando passar bastante confiança para o Jairo, é, dando informação para ele de jogo Para tentar fazer Sim. com que, no momento certo, ficasse com vocês, o que também Sim. aconteceu, né? Sim o, o... Quer dizer, o seu começo de jogo estava indo direitinho do jeito que você estava planejando, né, amigo? É. Mas, assim, dentro da, né, quer dizer, dentro do que o jogo te deu de opção, as coisas estavam... A maré estava favorável nesse começo. Sim, sim, sim, estava bem favorável. Não tinha que reclamar, não. Estava bem bom. É, mas, beleza. Mas aí, na hora do vamos ver, na hora que chegou o CT interno de vocês, com o Jairo nessa posição de, de Sling Volt, você estava confiante ou você estava, tipo, achando que podia dar merda para você e para Wesley? Eu sempre tenho medo de todos os conselhos de que eu vou. Mas eu estava relativamente confiante. Eu estava 80% confiante. 20% de agilidade de Você sabia que o alvo deles ia ser o Wesley não você? Sabia. Eu fiquei chocado, mas, sei lá, sabia. E aí, bom, aí então você... Estava confiante, mais uma vez, as coisas eram. Em algum momento, essa maré vira muito, né, amigo? Assim, que... A culpa foi toda minha. Vamos chegar lá, vamos chegar lá, beleza. Aí tudo. Eu... Mesmo, o tempo passa. As, coisas... as eliminações que foram acontecendo no jogo eram eliminações que você estava considerando mais favoráveis ou, ou menos favoráveis para você? Eu fiquei triste pelo Pamplona ter saído. É, mais por questões pessoais mesmo mas eu acho que ele não ia jogar comigo então foi um alívio, até que no meu questionário eu dei bastante risada, zoei a gata é, imaginei que o alvo da, do pessoal de São Paulo fosse diminuir um pouco em relação aos quits, é, provavelmente se a minha tribo fosse com a tribo da Sara ia ser ela que ia sair, a gente nunca vai ter a certeza mas provavelmente ia ser ela então ia ser mais ou menos favorável é, com o Luciano, fiquei super tranquilo dele ter saído. Fiquei muito aliviado, porque eu tava morrendo de medo dele, principalmente na tribo com o Pedrinho. Eles iam dar muito trabalho para aquela tribo e para o resto do jogo inteiro se eles continuassem é, juntos. Quem saiu depois? depois o Alice saiu depois. Beleza, foi bom. Aí saiu o Hugo e. Hugo e o Gurgel. E quem mais saiu? O Lindo. E, e o Lindo, é. Quando, quando o Lindo saiu também, eu fiquei bem aliviado. E ah, ele tava com medo de jogar com ele. Bro, então, tipo assim, só boot de neutro pra favorável pra você. É que, amigo, qualquer pessoa que saísse seria ser favorável. Esse cast tá muito difícil de jogar. Tipo, a jogabilidade tá muito intensa. Eu não sabia em quem confiar, então eu tava perdido com todo mundo. Tipo, Eu não sabia. Em... Então, eu acho que com exceção de umas duas ou três pessoas que saíssem, eu ia estar tá um pouco aliviado, sabe? Tipo, sobreviver mais no um CT, essa pessoa vai dar trabalho. Então... Sim. É. quando eu quando eu vi o anúncio né, eu não sabia quem era, um, quem era o cast né é, desconfiava de algumas pessoas tinha algumas algumas impressões né mas não sabia. quando eu vi o cast eu também achei isso assim que tipo ia ser uma, um gameplay elevado assim um gameplay legal mas muito imprevisível porque muitos tipos de conexões poderiam ser ativados né para para aliança conexão de amizade pessoal, conexão de morou junto, de jogou na mesma época, de ter um estilo de jogo parecido, vários tipos de, de conexões possíveis. É, a gente não sabia como é que iam vir os old school, se eles iam vir com sangue no olho, se eles iam vir mais good vibes, né? Então, tipo, eu, eu, eu, eu faço uma ideia, assim, que... dessa dificuldade de, de ler como o jogo vai, vai seguir, assim, sabe? Sim, sim, era, era bem difícil para gente. Bom, para gente não, nem para mim, só consigo falar por mim. Então, é, eu só pensava tipo, no conselho seguinte, sabe? Tipo, quando eu tentei pensar um pouquinho à frente, foi quando eu fui eliminado. Bom, vamos lá. Hum. Ainda não chegamos nesse momento, mas já estamos caminhando para um momento que eu acho que é o momento que é determinante nessa né? virada de maré aí do seu jogo. É. Aí teve a... os meninos foram para pro... os queridinhos da rodada... Foram lá e fizeram uma swap até então. É, nada disso, a gente não tava imaginando se havia uma swap. Primeiro eu queria que você comentasse assim: é, o, que, que, o que, que você acha que motivou uma swap e uma swap de duas tribos? Qual, o que, que você acha que fez as, os queridinhos escolherem isso aí na rodada deles? Então é, a gente sabe né quem foram os queridinhos, que foi o Cris e o Pedrinho que fizeram. Uh, que escolheram as tribos, e o Cris é a pessoa que ativou a swap para duas pessoas, para duas tribos. Então, é... o que o Cris me falou era que, tipo, ah, não é bom falar isso, né? Tá. Tá, tipo, O ah. que, que eu posso falar? É... Você... Ah, deixa eu ajudar. Você acha que, tipo, é... a swap, ela veio... Porque a, o Christian, que você está falando aí, né, que foi o, o, a pessoa que escolheu, ele estava se sentindo em risco, ele queria proteger pessoas que ele estava achando que estavam em risco. É, a tribo... Porque o Christian, ele veio... Ele veio puxado da, da, da extinção da Yarilo, né? Então, normalmente, é. quando você para uma tribo nova, sozinho, deve rolar um medinho ali de você ser o, o boro da tribo, né? É, é. você acha que... Isso? você acha que ele quis proteger aliados dele em outras tribos, o que você que que que acha? Eu acho que é um pouco de tudo, amigo. Tipo assim, ele tinha três tribos para escolher, é, em qual ficar. Ele escolheu a Vélez, então eu acho que dos cenários, provavelmente a Vélez era, assim, falando sem saber, a Veles provavelmente tinha alguma coisa ali que ele podia trabalhar. É, ele tinha assim, aliados em outras tribos, com certeza, tipo, eu achei que eu era um deles, não vou saber até hoje, não vou saber se eu, se eu sou ou não, né? Porque a gente não se encontrou no jogo. Mas ele me falou que ele também pensou em me ajudar na hora da, da suave, porque a minha tribo ia ser dizimada e tal. Então, eu acho que foi um pouco de tudo. Ele pensou, ele pensou bastante no, no panorama geral. Estava na hora um pouco também da galera se mexer, dessas tribos para a gente ficar imune toda hora. Então, acho que foi interessante. Foi uma boa, uma boa ideia, assim, essa suave. Bom, e aí, tá, beleza. Quando você viu a formação das duas tribos, qual foi a sua primeira sensação? Você achou que você tava bem? Você tava confiante? O que, que você achou? Não, a primeira impressão foi eu gritar em casa, na brincadeira. Eu estava trabalhando, aí é, ficava perguntando para ele, gente, gente, é, qual é a tribo? Quem tá na tribo? Não sei o que, nada deles respondem. Aí, quando mandaram mandaram as tribos, eu falei, beleza, beleza, beleza, tá, tá, tá. Tá, mas quem é o voto Como assim, tipo, vocês fizeram uma tribo que não tem um botão claro. Aí, só que... eu até falei, acho que isso pro Pedrinho e tal. E aí, na hora, eu pensei, tá, então, tipo, eu não sei quem é, pode ser eu? Então, eu fiquei um pouco preocupado, assim, a, a tribo deles, muito mais do que a nossa, porque a minha... Dentro da minha, eu tinha mais informações, eu tinha conversado mais com o pessoal, é, mas, pra mim, duas incógnitas as tribos, as tribos formadas, a, Zora e a e a e Arilo novas. É, eu acho, bem que... bem... Eu, que... eu acho que eu achei que... que... que... que... que... que... que... que... uma visão curiosa, assim, engraçada. Sim, sim, sim, foi bem engraçado, essa palavra define. Eu... É. Porque você olha para as tribos e você... é isso, sabe? Eu acho que principalmente as tribos que já tinham ido para os CTs, as, tribos que... as relações que já tinham aparecido um pouco para a gente da plateia, é... você consegue mais ou menos ler o que, que pode acontecer. Claro que sempre pode ter uma reviravolta, um blind, um ídolo, sempre pode ter uma coisa assim. Mas você consegue ler mais ou menos. Quando juntou as duas tribos, eu virei e falei assim, cara, eu não sei o que vai acontecer. Não Sim, sei. foi péssimo, foi péssimo, foi muito estranho. Aí, tipo, no dia que você parou a tribo, eu tava muito cansado, porque eu tinha ido dormir muito tarde. Então, eu dormi cedo no outro dia, eu não fiz social direito. É, foi, foi bem difícil, assim, sabe, entender o que que tava acontecendo. E você... Bom, obviamente, amigo eu não quero que você me responda isso, baseado ah. na, no resultado ah. que você obtive com a, com a tribo. Mas, assim, você costuma preferir trabalhar com tribo maior ou tribo menorzinha de cinco pessoas, igual foi no começo. Se eu for contar o meu sucesso em outros jogos, eu acho que tribo menor pode me ajudar mais. Eu, eu, sou, eu não sou uma pessoa muito boa de social, meu social é bem condensado, eu escolho das pessoas que vão fazer social, não porque eu quero, porque é o meu estilo de jogar, é porque eu não consigo manter contato com todo mundo. A galera que é social beast, parabéns, eu não consigo. E eu deixo, tipo, um monte de gente sem falar. Gritem, edulem, acho que a última vez que eu falei com eles foi na, sei lá, tipo, segundo CT, então tem uma galera que só começa a abrir mal, sabe, tipo, você começa a fechar a porta, não adianta, é muita gente, então acho que contribui menor, pelo menos para você se virar no começo, é melhor. É, eu acho que tem, tem as duas, as duas conformações têm vantagens e desvantagens, né, sem dúvida, assim, você conseguir fazer um social mais, mais ali restrito é vantajoso, por outro lado... É muito fácil você sair, né? Uma pessoa que muda de ideia, uma pessoa que surta, pode acabar com o seu jogo. E na Sim. tribo grande, eu acho que o problema é que podem surgir muitos mini-grupos dentro da tribo, né? E acaba virando assim, uma coisa meio, meio voting assim dentro da tribo, né? Não foi o que aconteceu <risos> na sua votação, mas é uma coisa que pode Será? acontecer. Ah, eu acho que o meu problema... Peraí, tá travando. Tá tudo bem aí? Tudo... Oh, tô te ouvindo, amigo. Tá? Tá. Aqui tá beleza. Então, tá bom. É, eu acho também que uma das características também para eu me dar bem na, numa tribo pequena é que eu sou bem overplay. Eu quero me movimentar, eu quero agir, eu quero fazer alguma coisa e numa tribo pequena não tem espaço para isso. Então, eu acho que tipo, o social com as pessoas tipo, da maioria da tribo pequena já é o suficiente. No caso da tribo grande, eu quero... Se, se a pessoa que é escolhida não me agrada muito bem, tipo, para ser votada, eu vou querer agir. Então, é ruim para mim. Eu acho que a tribo pequena te controla um pouco mais, que essa é, você escolhe Sim. uma situação ali que está tudo resolvido, né? Na, na tribo Exato. grande tem muitas opções e acaba te, te ferrando, né? Exato, é exatamente isso. Bom, aí, amigo... Fomos para a primeira prova e esse cast, pelo Ai. amor de Deus, que delícia de cast. Não, eu acho, olha, foi sensacional o Rafa ficando no vácuo, Rafa, amigo, te amo, você sabe, mas eu passei mal de rir com você abrindo o CT e feno passando assim, ó, feno. <risos> <risos> tá, o que que aconteceu na prova e o que que aconteceu no pós-prova que vocês demoraram tipo 50 horas para aparecer no, no CT? Então, é, a Marcela teve um probleminha com, com, na hora do desafio que ela tava fazendo pelo celular. E aí, na hora dela dar o ok lá para poder liberar a chave dela, ela deu ok, tudo bem, só que aí aconteceu alguma coisa, ou ela fechou o navegador, ou ela abriu a prova com um outro navegador, que aí, tipo, o acesso dela estava fechado. Então, ela demorou uns dois minutos para começar a prova dela, e aí, quando o... Ah, sei lá, que foi a última pessoa que terminou a a prova do outro lado, da tipo, da Dayarilo, a gente falou, continua fazendo, porque provavelmente foi um erro, é, que a gente vai conversar com a moderação depois Se você conseguir terminar essa prova Entre os dois minutos é, Que você perdeu Talvez a moderação dê a, a prova para gente E aí ela conseguiu Só que aí a gente foi conversar com a moderação Ver o que tinha acontecido Eles explicaram para gente que foi um problema no, no celular dela Não foi um erro Do sistema então, é, a gente conversou bastante, a gente tentou entender o que estava acontecendo E aí, quando eles explicaram, a gente falou Beleza, então vamos para o CT, não tem o que fazer Mas então foi isso que aconteceu Quando, quando, quando o Rafa abriu o CT, vocês foram lá querer saber o que, que tinha acontecido? É, exatamente, esses... a gente queria imunidade para gente Falou, ó, oh, ela terminou um pouquinho depois que o Chris terminou E ela teve dois minutos de atraso Então, se for um problema no sistema, a gente merece imunidade E aí Sim. não foi para quem... quem não estava acompanhando a prova no momento, o que aconteceu foi o seguinte, tava, as tribos estavam bem equilibradas, assim, né? tava, um passava e o outro passava, e uma tribo ia um pouco melhor numa, numa sessão, aí a outra recuperava na outra, enfim, eles chegaram no final bem pau a pau, e o, o Leandro foi muito bem, né? o Leandro da, da tribo de vocês foi muito bem na, na última etapa. Que Só que a Marcelo não entrava nunca. Para a gente que estava na plateia, estava assim, cadê o Marcelo? O Marcelo não entra. E aí ela demorou, de fato, os dois minutos, que acabaram sendo cruciais aí e que fizeram a tribo perder a prova. Enfim, gente, vocês estavam super curiosos para saber por que, que o Raffling ficou no vácuo. Não, é, não era um motim contra o Raffling. O cast não, não tem problemas com o Tá? E, e aí, foi isso. Bom, eles estavam entendendo o que estava acontecendo e, enfim, acontece, né? É, tem determinados problemas, é isso, eu acho que é isso, tem determinados problemas que são de estrutura da prova e aí tem que ser revistas, tem determinados problemas que é de conexão da pessoa ou de clicar errado, enfim, e aí também é, é uma coisa que está todo mundo sujeito a que aconteça, né? Infelizmente para você, né, amigo? Que foi parar lá no CT. Infelizmente para mim, né? tomei no meu sim. Bom, você foi parar no CT, as perguntas começaram a vir, beleza, vocês começaram a responder. Ali naquele momento, você estava sentindo que ia vir aí alguma coisa estranha, ou você estava achando que o... Que você botou no Ramon, né? Você achou que sim. o Ramon ia ser eliminado? mesmo, ou você tava, tipo, já desconfiando que alguma coisa podia dar errado? É, quando a gente estava na call tentando falar com a moderação que a gente merecia imunidade por conta do que aconteceu com a Marcela, é, tava todo mundo meio tipo, ai gente, vamos deixar para lá, não sei o que, aí quando todo mundo falou, beleza, então vamos pro conselho, todo mundo saiu da delegação na hora e ficou só eu, falei, gente, peraí, tem alguma coisa errada aqui? Ninguém ficou para falar comigo, ninguém puxou a conversa no PVT para confirmar se é isso mesmo. Um pouco mais cedo, eu tinha feito uma ligação, mas não era nada muito... Era só para conversar sobre o que estava acontecendo mesmo no jogo em geral. E à tarde, apesar do dia ter sido bem produtivo, conversado com bastante gente, deu umas seis horas, é... e a galera começou a, a me evitar. É... Tá, aconteceu alguma coisa, em, tipo, há seis horas, que me assustou, assustou uma outra pessoa com quem eu estava conversando, e aí depois disso a galera começou a me evitar. Então, eu meio que sabia o que estava acontecendo. Eu esperava que não fosse eu, que fosse uma outra pessoa que eu estava aliado, mas eu sabia que os votos não iam é, de acordo com o que eu estava planejando. Então, quer dizer, você sentiu aí uma... É perigoso isso, né? Quando as pessoas param de falar com Sim. a gente Não, e o pior é horrível é que, Numa tribo com nove pessoas Se todo mundo parar Ninguém. de falar com você é, é horrível, é horrível É o flop na seta E é tipo, super déjà vu, porque eu já passei por isso antes Foi a mesma coisa que quando comigo No play do André, na temporada passada E aí é, Na temporada passada você diz em Irlanda e... Isso, exatamente Na temporada que eu joguei anteriormente e bom, e aí você só que você aí você é bom quando isso acontece, você fica na torcida para que pelo menos não seja eu, né? Pelo menos sim. se compra eu me fazer, É outra pessoa, sim. Tá bom. Aí começa a leitura dos votos. O seu voto foi um voto que já anunciava isso, assim. Já anunciava isso. Você fala no seu voto, é, as coisas ficaram estranhas. Eu não sei o que vai acontecer hoje. Mas vou votar aqui no Ramon. As é. pessoas. Combinado com você de votar no Ramon, é... o discurso delas ainda era que elas iam votar no Ramon. Para você. Sim. Ou, ou não, para falar. Não, não. Eu fui confirmado. Tipo, ninguém vinha falar comigo. Eu vou falar com todo mundo. Eu falei, gente, e aí, vota é mesmo no Ramon? Aí a pessoa falou, sim, vamos no Ramon. Ah. E a gente, tá acontecendo alguma coisa estranha. A pessoa, ai, ah, eu quero, quero falar, não quero mentir para o Ramon. E ai, ah, tá bom, então tá bom, então vamos no Ramon. E aí, tipo, não colava, sabe? Tipo, tentava falar alguma coisa, conversar sobre o que eu tava sentindo e nada. É... Mais cedo eu tinha tentado virar os votos, tirar os votos do Ramon pra ir numa outra pessoa. Acho que a gente já sabe, porque, tipo, o Yuri me expôs. Foi nele que eu tentei virar os votos. E aí que eu vi que tinha acontecido alguma coisa errada. É... Aí eu sabia que, tipo, alguém tinha contado pro Yuri ou alguém tinha contado pra alguém que tava com o Yuri. E aí eu tinha piado. Então, quer dizer, você acha que você tentou... Quer dizer, na sua tentativa de, de tirar o do, o do Ramon da reta, acabou virando a maré para cima de você. Sim, é... sim não tentei tirar o do Ramon da reta, eu tentei colocar o do Yuri na reta, é diferente. Entendi. Mas, Entendi. Foi isso. É bem diferente. É bem diferente. É... Amigo, você se acha um jogador paranoico? Ah, me... Com certeza, com certeza, super. <risos> Tava... Demais, demais. era um sa... Nossa, tipo, eu, eu queria até pedir desculpa para as pessoas que jogaram comigo, porque, nossa, deve ter sido péssimo. Eu toda hora perguntando <risos> se estava tudo bem. Não, sério, tipo, era horrível. Eu, eu surtei com duas pessoas por conta de paranoia. Queria pedir desculpa para vocês, gente, não merecem Mas é, é sou. É, sou legal. Eu, me... eu preciso também que a pessoa fique ali... É... É, Nossa, em cima super. de mim, eu tenho certeza que a Mariana Gouveia estiver assistindo esse chá, ela vai contar essa história, porque a gente era aliada em Serra Leô e teve uma vez que tipo assim um CT que era muito tenso pra gente e a gente tava muito fechada desde o começo aí a Mariana ficou sem me responder dois minutos e eu surtei no PVT dela, ela parou o carro, tirou uma foto e falou assim amigo, pelo amor de Deus, eu tô dirigindo eu tô com você, mas eu tô dirigindo então, assim, eu, eu conheço é, mas amigo, foi, foi difícil. Por isso que eu tô te falando que eu conheço a sua dor de perto. É, assim. é complicado. Beijo, você sabe É que não é fácil. Mas eu, eu perguntei isso, porque na entrevista do Hugo, eu não sei se você já conseguiu assistir a entrevista do Hugo. Já, o, né? Hugo, o Hugo, tipo assim, eu ficava assim, como assim você consegue ser desse jeito? Pelo amor de é Deus. é muito Deus. calmo. Nossa, eu fiquei, tipo, chocado. E eu acho, tipo, também por te conhecer, eu, eu acho também que você não tem um perfil que é muito parecido com o dele, por isso que eu achei engraçado não, isso, de jeito sabe. nenhum, super ao contrário se ele fosse meu, eu, eu acho que ia ser até bom se ele fosse meu aliado, porque ele ia me transmitir uma paz, que putz, mas também quando eu ficasse com raiva disso, ia ser, o um fim ia ser o um blind que eu ia tomar do U ia ser fácil bom, tá, beleza aí você tem aquele voto e depois vem a confirmação da desgraça né amigo, do, do, do, da casa caindo entre os votos que você recebeu, vários votos falaram que você não era o alvo, que você fez o seu próprio destino, que você surtou, que você tentou jogar as pessoas de do ônibus. O que que, Sim. tipo, tá, beleza. É, você tentou virar o voto que você tá falando aí, que você tentou virar a votação pra, pro Yuri sair. Sim. Mas isso é pouco pra virar os votos de toda a tribo da tribo inteira, quer dizer, as pessoas que estavam jogando com você o Wesley que já tinha votado com você todo mundo, quer dizer todo mundo virou o voto pra você o que, que você acha que aconteceu aí? Assim? qual a é, vou, vou fazer a pergunta do, de uma outra forma é... você, concorda com as, você concorda com as pessoas que você fez o seu próprio destino? o que, que você acha que Concordo. você fez pra para cair em cima de você? é eu precisava da maioria para votar no Wesley, no Wesley não, desculpa, no Yuri. Gente, eu troco o nome direto, tá? não... para votar no Yuri. Só que, nessa maioria, eu acredito que alguém não estava tão comigo para votar no Yuri quanto eu pensava, e aí isso vazou. Eu não acho que todo mundo, todo mundo foi avisado que eu fui descoberto, e aí a galera fez o que precisava fazer, tipo, votou em mim para cobrir, tipo, aí ah, não, tá tudo bem, vamos votar todo mundo no Rafa, e aí no próximo conselho a gente vê o que vai acontecer. Foi a mesma coisa que aconteceu em Irlanda. É, quando eu sabia que eu ia ser o voto, e eu tinha tipo umas duas pessoas que não estavam aliadas comigo, mas estavam no voto comigo, eu falei, meu, votem em mim para ver se vocês conseguem se camuflar, se vocês conseguem, tipo, agir de uma maneira, sei lá, vocês conseguirem reverter isso no, no futuro e foram exatamente, foi exatamente o que aconteceu com as outras pessoas eu não acho que todo mundo ali queria me tirar mas quando eu tava queimado já, eles fizeram o que eles precisavam fazer tá tudo bem, eu faria a mesma coisa sim, e você acha que tipo, as pessoas que estavam com você você não teria números pra, pra tirar o Yuri, ou enfim ou manter a é, eu achei que eu teria, eu achei que eu teria e não tive então eu fui traído por alguém, então não hum. e você, amigo, você acha que tipo assim é... mudar o, o alvo do Ramon para o Yuri era tão importante assim para você ou você acha que foi um pouquinho overplay? um pouquinho não, foi bastante overplay se eu ficasse quieto eu tava no jogo até agora né então tipo não va... uma coisa que a gente tem que concordar é que foi overplay mas para mim ia ser mais interessante assim tirar o Yuri, é porque assim é complicado, eu tinha que ter pensado eu tinha que ter considerado é... É uma tribo de nove pessoas, então eu tinha que ter considerado pelo menos a tipo, opinião de, sei lá, mais umas duas, três pessoas. Eu só queria ver o que era melhor pra mim. E eu tentava vender isso para as outras pessoas como se fosse bom para elas. Então, para o meu jogo, ia ser realmente muito bom que eu ele saísse. Mais do que o Ramon. Mas para as outras pessoas não eram. Eu não pensei nas outras pessoas. Foi complicado. Então foi muito overplay. Foi tipo, passou, mas, enfim. É, é engraçado. O que eu tô achando curioso é porque você, tipo, antes da gente conversar sobre isso, é, você falou exatamente isso, na, aqui na entrevista. Você falou, ai, ah, quando o, o eliminado numa tribo grande é a pessoa que eu não, não é a pessoa que eu exatamente quero que saia, eu quero mudar, eu quero fazer, e foi exatamente o que você fez, né? Exatamente, sim. Pelo... É bom que a gente aprende. A gente... É, a gente... Tira alguma coisa de, de positivo disso? É que pelo menos você se conhece melhor agora, né? Sim, assim, com certeza. Né? Bastante para uma próxima, tipo assim, não deixa o cega. Já tem um Boron, que não sou eu, não é meu aliado principal. Então tá, cala ótimo, a boca, tá fica quieto, volta ali. Depois eu me preocupo com o outro, enfim, exatamente. Bom, e aí... É, você falou que, tipo, tudo bem, né? Que quando que você, os seus aliados perceberam que iam ser você, os seus aliados reais, seus que te traíram, é, perceberam que o alvo ia ser você, que, tipo, viraram aí a mesa... Pra, você acha que você não tinha aliado nenhum, amigo? Não vamos falar sobre isso. <risos> tudo, essa cara entregou demais. Bom, Enfim. mas... É, você acha que agora, depois da sua, depois da sua eliminação, tipo, unânime, né? É... Você acha que as coisas deram uma sacudida na tribo em termos de informações que as pessoas estão sabendo agora, de coisas que vieram para cima da mesa? Ou você acha que agora ainda as coisas continuam um pouco mais previsíveis nos próximos CTs, se a tribo for para CT de novo? Uma pessoa vai ter que repensar Bast... É o que eu acho, tá? Posso estar completamente errado, foi eliminado porque não soube ler o, re... o jogo direito, então essa leitura pode estar errada também. Mas, na minha opinião, eu acho que uma pessoa vai ter que repensar bastante é, a posição dela na tribo. É uma pessoa que tem poder vai ter que repensar bastante se ela tem esse poder todo mesmo que a gente acha que ela tem. É, porque tem uma outra pessoa aí que tá com um exército. Então, assim... A gente achou que tava todo mundo meio que equilibrado E eu acho que não tá, não hum, Deu uma... Então, assim, fica... tipo... Não, não, é Acabou, é isso Ah, não pode continuar, amigo Tava ótimo Ah, então Ah, então é isso, tipo, a pessoa vai ter que... Porque, assim é... Ah, eu não sei se eu quero falar mais sobre isso, não Vamos deixar no ar, é bom Tá bom, tá bom Cast lida aí com isso. Amigo, eu Entendi. queria que você falasse um pouquinho sobre, porque né, as pessoas, muita gente chegou depois de Irlanda, não né, no mundo dos jogos, é, e, e é engraçado porque tipo assim, o Alison é, saiu no Revolt em Uganda e aí você sai no CT unânime em Irlanda e aqui, essa segunda chance está com umas com as, com as coincidências assim de, de trajetórias sendo repetidas. Como que foi Sim. a sua eliminação em Irlanda? Como que, se, se você quiser, assim, você falou que você não gosta de lembrar desse momento. Não, o, o problema não foi nem, tipo, os 11 votos. Os 11 votos, beleza. O problema é que eu, eu, eu quase não joguei, eu fiquei triste, porque... Aí ah, é, foi a minha temporada VD, é uma temporada muito importante, tipo, eu levo muita gente, quase todo mundo de Irlanda, tipo, no meu coração. É, apesar de não ter contato com muitos deles. É, mas é uma temporada importante que me marcou pra caramba, sabe? E eu queria ter tido esse, esse laço com a galera de tipo, nossa, eu joguei até tal ponto. Não, tipo, foi só tipo, aí ah, vamos tirar umas pessoas aqui e depois a gente começa a jogar. Aí eu era uma das pessoas que saíram, sabe? Então, a minha relação com o Irlanda é meio que doce e amargo mesmo. É aquele sim, doce. Sim. É, Mas você acha que a coincidência para aí, né? No fato de ter sido um CT unânime? Ou você acha que, tipo assim, alguma coisa se repetiu além disso? De comportamento seu, de, de dinâmica do, das coisas que estavam em jogo? Você acha que foram situações muito diferentes, apesar do CT também ter sido unânime? Eu acho que tudo se repetiu, mas de uma maneira diferente. É... Eu, eu saí porque eu tentei me movimentar enquanto eu deveria ter ficado quieto. É... Eu não soube ler o jogo direito. Mas dessa vez eu tinha pessoas para jogar comigo, eu tinha pessoas que estavam interessadas em jogar comigo no longo prazo e eu joguei isso fora. Não que eu joguei isso fora, tipo, as pessoas foram somando fatos é, que não foram agradando e tipo, a gota d'água foi eu querer fazer a tribo votar do jeito que eu queria. Mas eu acho que não foram tantas coincidências assim quanto parece a primeira vista. Hum, legal. Amigo, então, para a gente falar também de tudo, né? Eu sei que você não foge da polêmica. Enfim, não é uma coisa que ficou exatamente discreta, né? O, o Yuri fez uma post uma sua lá, né? Depois que... Pois é, né, Viano? <risos> depois que ah. você, você saiu do jogo, o Yuri fez um post lá, expondo você, falando várias coisas. Vocês trocaram farpas. Você falou que não ia falar mais porque ia ser spoiler do seu chá. Então, assim... Vamos falar sobre esse, essa expotura esse, esse do Yuri. O que, que você achou disso? Então, né. Primeiro que, tipo, eu entendo que a Gata é atriz, né? Então ele tem que fazer o um showzinho dela. Vamos deixar, vamos aplaudir a Gata, ele quer aparecer, ele quer dar ponto pra galera do Top 5, então tá ótimo. É... Sobre o caso do Yuri, ele é um amigo muito querido, eu gosto muito dele no jogo. Uh... Ele é... como que eu posso dizer? Ele é... não é manipulador a palavra, porque manipulador todo mundo tenta ser, né? Mas ele passa um pouco do ponto. É... Ele é muito falso. É... Na hora de conversar com você, ele faz aquela vozinha doce. Quando ele ganhou a imunidade para o tipo dele, para ver eles, ele veio no meu PVT, fala: ai, amigo, bom dia. Tem uma péssima notícia para te dar, mas olha, antes de tudo, eu queria te falar que a gente tá aqui junto. A gente vai jogar muito junto. Quero você comigo, mas eu vou dar imunidade para uma tribo ali que você acabou de brigar, tá bom? Então, espero que você se foda aí. E aí é isso que eu vou fazer, Boa sorte. Então, assim, é, era o melhor pro jogo dele, sei lá, foda-se. Mas, meu, não precisa fazer esse teatro todo, sabe? E aí eu acho que ele meio que passa um pouco do ponto. Mas, fora isso, beleza. Boa sorte pra ele, que ele é hum, tá. E aí e a história de, de chutar cachorro morto, esse rolê todo aí? Porque, enfim, né, você não tá exatamente morto, né, amigo? Você ainda pode voltar pro jogo. Né? Ah, uma... é, mas eu não posso sair falando tudo que eu acho. Tipo, não posso falar o que, que, ele, que, que é mentira, o que, que é verdade que ele tá falando, porque eu não posso pôr o jogo dele. Então, ele fazer uma exposição. Agora que eu acabei de sair, com a moderação e, tipo, todo mundo me privando de falar tudo que eu queria falar, porque, não, tipo, ninguém chegou para mim e falou, oh, não fala nada, mas, meu, é injusto, né, eu tô, tipo, tô fora do jogo, não posso chegar e falar que ele tá mentindo, que ele tá falando a verdade, onde que ele mentiu, onde que ele falou a verdade, então, é, eu tenho que ouvir quieto e deixar fazer a Gato fazer o show dela, <risos> chato. Entendi, entendi. Tudo bem, mas, enfim, você se sente contemplado agora com, a sua, com o seu espaço de resposta... Quer falar não, mais eu alguém? só queria mandar um mais foder mas pronto, agora já foi amigo, é, você falou né, que da sua frustração com a Irlanda de, de ter saído cedo si, enfim de, de não ter conseguido viver a experiência da forma como você se propôs a viver e queria ter vivido como é que você recebeu esse convite para o Second Chances assim? como é que foi isso para você? eu fiquei sabendo que eles estavam chamando algumas pessoas um pouquinho antes, vieram me perguntar se eu tava jogando e eu ainda não tinha recebido o convite, então no começo foi bem triste assim, falei, nossa, mais uma temporada que eles vão chamar que eu não vou participar, que chato, né? Aí veio o convite, o convite veio aí. aí, eu fiquei mega nervoso, falei, meu Deus, eu não posso flopar de novo, é, eu acho que a primeira coisa que, penso, que passou na cabeça da, da maioria das pessoas que foram bem mal no primeiro jogo foi isso, tipo, essa é a chance de eu me provar, eu queria ter um espaço aqui, tipo, entre a galera dos jogos, eu queria ser respeitado como jogador, eu queria, sabe, tipo, muita coisa passou na minha cabeça, sabe, tipo, e esses foram os meus maiores, mas eu não consegui é, chegar lá. Mas depois, com o tempo, eu fui pensando, pensei, tipo, ai, ah, isso não é tão importante, claro que eu ainda quero, tipo, ser visto como um bom jogador, que, né, tipo as pessoas gostam do, do meu jogo, que elas sintam... Enfim, é... entretidas com o meu jogo, mas é... isso não é mais importante, o mais importante é você se divertir, você fazer um, você brincar, sabe, tipo, e eu acho que isso eu consegui fazer, então, é... no começo foi bem tenso, assim, sabe, tipo, eu recebi a proposta pelo Kaique no meu PVT, eu pedi pra ele um tempinho pra pensar, ele me convidou de manhã na hora do almoço, eu já tinha aceitado, mas eu tava mega nervoso. Eu já tava, tipo, o coração palpitandíssimo, não consegui dormir direito naquela noite. E foi isso. É impressionante. Isso demais, é, é impressionante como, como isso mexe de verdade com a gente, né? É... Cara, mexe. É, a galera dos jogos, é, é, eu, sou bem, eu sou bem assíduo aqui, né? Então, a galera dos jogos ocupa, assim, tipo, muito uma grande parte da minha vida, sabe, tipo, então eu sou basicamente definido por todo mundo que tá aqui, é... eu me sinto a parte desse todo, é... então eu, eu, eu queria, tipo, mostrar para vocês mesmo de... que, que uma temporada pode ser boa, que eu ia, sei lá, tipo, fazer alguma coisa legal para vocês e eu queria mostrar. Sim. É, eu acho que faz parte, assim, eu acho que é um sentimento que todo mundo tem. A gente sabe que é uma brincadeira, a gente sabe que não vale nada, que ninguém vai ganhar nem um real com isso, que você não vai botar no seu látice, no seu currículo lá, que você ganhou o jogo, ou foi sprint, enfim. Mas a gente sabe também o quanto isso é importante para todo mundo. Achar esse equilíbrio né? Entre... Sim. Vamos se divertir e, e vamos, vamos fazer. Vamos fazer o melhor que a gente consegue, vamos dar tudo de si. Porque survival também, ainda mais esse tipo de jogo que a gente joga, né? Survival também é um jogo que você pode ser um ótimo jogador e ser o primeiro eliminado. Sim, sim, com certeza. Não é... depende só disso. Exatamente. Então, quer dizer, não, tá, não é aí que tá, a coisa, não é a sua classificação que vai dizer se você é um, um bom ou um jogador ou não. Acho que, enfim, eu já vou falar sobre isso, o que, que eu acho de você quando a gente vai se despedindo. Vou, é vou gostar daqui a pouco. É, bom... Vamos lá para o nosso Soprando Velhinha, gente. A tribo é muito cheia agora, oito pessoas. Aumentei, aumentei as velhinhas. Tem uma velhinha mais aí para soprar. Então, o Rafa vai soprar três velhinhas, que ele já sabe quem são, já, já, já sorteou aí os números dele. Vamos lá. Seus desejos, então, para a arroba número um. Espera é, aí, deixa eu pensar. Uh, para o arroba um... 1... É, eu desejo que você me prove que você está no jogo para jogar, não para fazer show, e que... O que mais? E que você, que você saia um pouco do óbvio, que, que essa aliança aí que você está tendo está muito manjada que também tá que todo mundo sabendo. Vamos ver, quero que você me prove do que você é capaz. Ah, eu amei isso! <risos> Arroba dois. Arroba 2, eu desejo tudo de bom, eu super entendi é, o voto em mim, é, eu acho você uma pessoa sem gênero, um jogador fantástico e eu acho que você vai ter um problemão aí na sua frente, então é, te desejo boa sorte e que você abra mais horizontes do que você já tem aberto gente, eu amei essa velhinha, amigo, você brilhou. É muito. uma uva. <risos> Bolinho de uva. Bom, e o terceiro arroba, então, para finalizar? Tá. Você, é, eu desejo que você pense mais fiamente, é, que você tome suas decisões baseadas mais racionalmente, você não deixe é, qualquer opinião dos outros te afetar de maneira nenhuma. Isso aqui é um jogo, mas a gente sabe que às vezes pode é, dar um probleminha aí, galera causar um pouco na sua, e desejo que você se divirta Muito bem, amei, eu achei isso muito fofo, amigo. Pelo amor de Deus, foi ótimo. É, agora a gente chega naquele momento aqui, enfim, considerações finais, pode mandar um beijo para os seus fãs, falar de alguma coisa que você, que, que a gente não conseguiu abordar aqui, fica à vontade. Faça essa. Ah, eu queria primeiramente pedir desculpa para as pessoas que apostaram em mim no bolão e no e no top 5. Queria agradecer muito aos meus amigos, em especial o Luffy, que me ajudou com as fotos e vídeo de divulgação do cast, que me apoiou super, e para o pessoal do Kinggaral também, queria mandar um beijo para eles. É isso. Muito bem, beijos dados. Amigo, da minha parte, assim, eu acho que você fala, é, você, você, você amarra as coisas muito direitinho. Você falou que o seu principal objetivo era entreter as pessoas. E, assim, eu acho que você pode sair com a sua, sua sensações de dever cumprido assim, porque foi muito icônico te acompanhar, acho que definitivamente não é uma, uma passagem que, que, que vai passar despercebida. Foi, ontem foi um dia muito, muito icônico com tudo que aconteceu, você tem uma personalidade muito marcante e, assim, é impossível você não as pessoas não se divertirem com você. Quem não se diverte te vendo jogar não tem nenhum senso de humor, enfim aí eu precisa resolver isso aí de outras formas é... boa sorte na repescagem né tem é isso vocês que acompanharam esse chá esperadíssimos a mim você não tem ideia de quantas pessoas vieram me perguntar cadê o chá do ravo não vai gravar agora? É Sério! aguarda é, é isso espero que vocês tenham Tenham aproveitado, tenham, ten... espero que tenha sido satisfatório para vocês. O chá para mim foi ótimo. E vamos continuar acompanhando. Quero ver aí o que, que acontece agora nessa tribo unidíssima aí, que volta oito pessoas juntas. Agora só tem... Agora, agora o Boron saiu. O que, que acontece? Agora o Boron saiu. Agora o Otário saiu. Quero ver quem vai sair aí. Também quero, gente. Então é isso. Um beijo para vocês. Até o próximo Chacovinho. Tchau, tchau, galera. Boa sorte.